Vocês sabiam que o cérebro é um músculo? Vocês sabiam? E o que acontece com o músculo que se exercita e o músculo que não exercita? O músculo que se exercita, ele expande. O músculo que não exercita, ele atrofia. Então, quando eu estou em movimento, quando eu aprendo coisas diferentes, quando eu faço coisas diferentes, o meu cérebro expande, é o músculo, tá? Expansão de consciência é outra coisa. Consciência é uma coisa, cérebro é outro, mente é outro. <risos> Pronto, deu um bug na mente aí. Não, a maioria das pessoas não sabe que o cérebro é um músculo. Você precisa exercitar. Aprender e reaprender a todo momento. Nesse caso, é um pouquinho de anatomia. O cérebro é um músculo e o músculo precisa de exercícios. Se eu pego uma pessoa extremamente saudável e condiciono ela a ficar três meses na cama, quando ela for tentar levantar, possivelmente ela não sabe mais andar. E alguns músculos já atrofiaram. É sério isso. Com o cérebro também. Então, a mente que fica em casa, que para de, de, de fazer coisas novas que fica naquela rotina, casa, família, filhos, amigos, mas só dentro de casa é uma pessoa. Aquela que sai, que faz, que expande. E eu não estou falando para vocês não seguirem as normas básicas de segurança atual. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo para vocês aprenderem coisas novas. Todos os dias. Quando eu aprendo algo novo, eu expando a minha mente. É praticamente o um exercício mental. Se o seu corpo precisa de exercício físico, a sua mente precisa de exercício mental. É simples assim. São músculos, é musculatura. A minha mente precisa estar nativa? Precisa. É, pois é.